Ei Bombers! Você trabalha e ganha dinheiro estrangeiro, mas não sabe como receber? Eu tenho a resposta. A plataforma Remessa Online poderá te ajudar principalmente se você é youtuber, pois é por essa plataforma que a maioria dos youtubers recebem seus ganhos. Na hora de fazer sua remessa internacional não há taxas abusivas. Ainda mais com meu código de desconto. Primeiro link na descrição venha fazer parte do Remessa Online.